O educador Niz Teixeira disse que se a gente se preocupa com a democracia, a gente deve investir nas na fábrica da democracia, que é a escola pública. A democracia de todos os regimes que o homem podia conceber para para para administrar, administrar as suas coisas, certamente é a melhor. Não é melhor porque é mais eficiente ou porque produz mais respostas, porque em alguns momentos a tirania pode dar respostas muito rápidas para alguns problemas imediatos. Mas só a democracia tem a capacidade de se aprimorar, de enfrentar situações novas, de evoluir conforme mudam as condições, as condições existentes. A democracia é o único regime humano que é capaz de lidar com o um movimento. Todas as outras formas de se governar elas estão muito focadas na estabilidade. Naquela ideia de manter as condições e evitar qualquer transformação que, que mude aquelas condições que, que existem. Mesmo nas... Mesmo nas utopias, naqueles regimes ideais, é, o que você tem é, um, é uma ideia de uma pessoa se impondo sobre todas as demais evitando todas as condições que possam atrapalhar a, aquele meio de funcionamento que é considerado ideal. É, se a gente olhar o, o admirável mundo novo, né, a distopia mais famosa, ela é muito parecida com a República de Platão que seria o protótipo de todas as utopias. Né? É uma coisa feita para eliminar as fontes de instabilidade, de movimento, para per perpetuar uma determinada é, visão de sociedade, visão de processo de decisão, de estrutura social. É, a democracia não. A democracia, com todas as dificuldades que ela tem, ela implica em um aprendizado, implica em você ser capaz de se adaptar às circunstâncias novas, a uma mudança da realidade, a uma mudança dos padrões econômicos, a uma mudança dos paradigmas, até científicos. Mas não é uma coisa fácil a democracia. É essa necessidade de você é, pensar com uma multiplicidade de autores, com uma variedade de circunstâncias, Se ser capaz de chegar em um consenso, em um ponto comum, a partir de muitos pontos de vista, não é uma coisa simples. E não é uma coisa simples porque ele implica na disposição de todos esses atores também desejarem esse objetivo de, de dar uma resposta que não é a resposta que é a vitória de um grupo ou de outro, mas que é aquela resposta que se aproxima da verdade, né, do conhecimento. Então, de um lado você precisa de uma cultura cívica muito bem estabelecida, né, das pessoas estarem dispostas a cederem seu tempo para discutir as coisas que são interesses, são interesse público. De outro, que elas, as pessoas estejam dispostas a admitir um método fundado na razão nos argumentos lógicos, nos dados, em busca não de uma vitória, mas em busca da, da verdade, daquele melhor caminho possível. Isso você não vai acontecer se você não tiver um esforço grande de educação. Para as, pessoas, as pessoas precisam ser treinadas para a cidadania, como dizia Spinoza, não é uma situação natural. É... Exige um método, um treinamento, uma capacitação para que as pessoas discutam racionalmente, que esse debate esteja sujeito a regras lógicas, que você tenha como objetivo essa aproximação com a verdade e não com uma vitória de uma posição ou outra. Significa até essa grandiosidade de reconhecer que, é, mais importante do que ganhar é seguir nesse caminho mais próximo da, da verdade não é um, uma situação normal, não é uma situação natural é uma situação que só os, os humanos seriam capazes de, é, de conseguir então a gente tem todo a gente tem toda a, a nossa natureza instintiva, né? como dizia o, o Carl nos é, nos Dragões do Éden. Né? O nosso cérebro réptil vai contra tudo isso. Né? Vai contra esse, esses, essas necessidades que a gente tem. E então a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver uma educação forte, o um caminho para isso, a educação. Não é à toa que nesse momento negro que a gente está vivendo aqui na sociedade brasileira, né? esse momento do obscurantismo, esse momento que se tenta se destruir a democracia, qual é o grande alvo? É a educação. O mais importante ponto que a gente tem hoje, se a gente quiser preservar a, a democracia, é ser capaz de confrontar esse ataque à educação. Então, se a gente desejo de democracia, a tarefa é essa, defender a educação pública de qualidade, defender uma visão plural de sociedade e buscar uma discussão que não é baseada nos, nos instintos, nos ódios, mas nessa capacidade de enxergar para além de todo, de todo esse espírito de de competição, de rivalidade, que o instinto animal nos, é, nos move para ele, para esses pontos, para chegar num nível mais grandioso e mais generoso de construir uma, uma outra sociedade. Então, se você gostou, se você não gostou, curta, comente, compartilhe, e a gente continua essa conversa no próximo vídeo.